Vamos aplicar o nosso primeiro form alter e o que vamos fazer, eh, o objetivo deste exercício vai ser alterar a level do eh, Submit, que é o botão que faz parte do form Add to Cart. Este formulário é constituído por vários campos, um deles é efetivamente o botão Submit e ele traz por defeito a mensagem Add to Cart. Basta analisarmos o código do commercecard.model para verificarmos que ele traz o add to cart como texto assumido por defeito. Se quisermos utilizar uma outra expressão em inglês, por exemplo, o shop now, não poderemos sem modificar aqui o código. Original. É claro que nunca devemos editar o commerce uh, underscore card.model, teremos que arranjar a maneira de chamar esta função e dizer que não queremos o e mas sim o shop não. Uh, também me podem dizer, mas por que não utilizar o sistema de tradução? E, efetivamente nós temos aqui a função T, que é uma função muito nobre e que permite que todas as expressões ou strings colocadas uh, entre, uh, de, uh, debaixo da, da alçada deste, desta função T, que são traduzíveis. Uh, na, na verdade, utilizando o Configuration Regional and Language, eu posso traduzir o cart para... Outra coisa qualquer em português ou francês ou na lo, na, nas várias línguas que a loja uh, estiver. Mas o original, este é de Tukart, eu não consigo alterá-lo através do interface, mesmo estando a utilizar o processo normal de tradução de línguas. Eu posso utilizar o Ed e dizer que este Ed Tukart uh, pode corresponder em português, compre já, uh, em vez de ponha no carrinho ou, ou qualquer outra coisa assim. Uh, mas o Add to em si não consigo alterar. Uh, para isso vamos utilizar então uma função uh, que é a de modificar o, uh, o form e vamos usar este Function LookForm, form alter em que vamos dizer já qual é o nosso FormId. Uh, ao fazer, uh, ao inspecionar, desculpa, ao inspecionar o código, ficamos sempre a saber qual é o uh, ID do formulário, mas é claro que também podemos naturalmente uh, utilizar o devil ou qualquer outro módulo que nos dá esse tipo de informação. Uh, ora bem, vamos colocar isto mais assim... Temos, efetivamente, aqui o formulário e temos uh, a classe, o ID, o ID do formulário não está aqui exposto, form ID. Portanto, ele é o form ID, é cart, form, e, e, e depois tem um, digamos, um, um elemento que vai sendo sempre personalizado, mas a base é, efetivamente, commerce cart, é to cart. Uh, portanto, o Commerce Cart é o Cart Form. E é este que nós vamos uh, utilizar, este look. Ou este ID de formulário. Vamos então ao nosso módulo. Devem sempre utilizar em Sites All Models o módulo que nós criamos especificamente, o módulo custom, e na parte do custom.módulo, que já temos lá um, um MOOC e temos vários comentários que vão ser exercícios brevemente, vamos ativar o MOOC para vermos o efeito. E a implementação deve ser sempre indicada. Neste momento vamos mudar o texto do Add Cart. E vamos ativar esta função, dizendo que basicamente queremos que o texto no uh, product type bouquet uh, apareça Painal e para os outros types que não não especificado se mantém o web cart significa que quando visitarmos garden tools ou uh, o outro product type bonsai Uh, será na mesma eto para o penal. Uh, o penal será o, a mensagem que vai aparecer no, em vez do eto para os produtos buquê. Estamos a usar a function tal como ela está escrita aqui no hook. O que fizemos foi substituir o hook por custom e uh, dar alguns parâmetros e, entretanto, dar os elementos específicos. Devemos sempre usar a função T para que o Painal e o Etocarto, obviamente, continuem a ser editados e traduzidos. Guardamos o código. E, este, neste caso, este é um boquê. Vamos primeiro visitar outro produto. Por exemplo, este Watering, ele está com o um to cart, ótimo. Mas primeiro vamos limpar a caixa, porque isto convém sempre limpar a caixa para termos a certeza que efetivamente o sistema está a responder, porque ao mexermos em ficheiros é sempre complicado e temos a, a, a certeza de que a caixa foi limpa. Portanto, isto é um produto Garden, está com o um to cart como queremos. Vamos verificar se a alteração de texto se deu no buquê. Temos neste momento o quê? E está como painel. Ora, a mensagem foi alterada, efetivamente. Hum, podemos fazer outra experiência ainda neste âmbito. Vamos comentar esta função. E vamos uh, ativar, utilizando sempre, estamos sempre a utilizar o mesmo o quê? ou seja sempre o que forma a form, forma forma ideal ter com os, os parâmetros e vamos agora aplicar a todos os product types o shop now sem estar a fazer portanto diferenciação em termos de product type Esta questão das caixas é sempre complicada Mas temos já aqui o Shop Now E temos na parte do uh, Watering também o um Shop Now Ou seja, a nossa mensagem foi alterada utilizando um simples, um simples look Peço desculpa um simples hook uh, adaptado, portanto, ao nosso módulo significa que o nosso módulo está a dizer ao sistema Drupal que, em relação ao uh, formulário do Commerce Cart RetoCart Form, uh, que quer fazer a alteração de texto no botão Submit e o valor passa a ser Shop Now.